metatarsalgia e mara de diesel. metatarsalgia, a grande vilã dos corredores de antepé, onde todos os cientistas vão lá e falam, principalmente aqueles que gostam de vender coisas de retropé, falam, mas olha lá, o antepé vai acabar com a metatarsalgia, porque o cara vai ter uma metatarsalgia, vamos a canelinha de novo, Canelinha, Metatarsalgia, normalmente aqui, tá gente? Na base do é onde você sobrecarrega mais. Aí dá essa dorzinha aqui, inflamação bem na, na base do hálux aqui. Por quê? Porque você acaba entrando de ponta de pé e a sua canelinha está para trás. É o famoso cavucador no chão. É o que corre. Alguém já viu alguém correndo assim? O barulhinho todo o tempo. Parece que o tênis vai durar só um mês. Aquele tênis que era para rodar 600 km, roda 50. Ele vai... Ele vai se freando o tempo inteiro. O grande problema nisso, e acaba sobrecarregando justamente, o metatarso aqui. Ocorre essa metatarsalgia, porque o impacto está sendo absorvido aqui no osso do pé. Tá bom? Ele vem chutando. Pá pá, pá, pá, pá, pá, Ao invés de pisar e levar, ao invés de empurrar, ele vem com o corpo... É aquela aceleração. Uma coisa está vindo para cá, a outra está vindo para cá. Pum! Aqui que absorve, aqui que leva o impacto todo, tá? Metatassalgia é o grande problema de quem corre de antepé e chutando o pezinho à frente do centro de massa. a canelinha, se sua canelinha estiver assim, você não vai ter metatassalgia, tá bom?